pessoal pela primeira vez eu consigo fotografar o trólebus e o bonde juntos na mesma foto Fantástico né bem hoje no dia do aniversário do trólebus de Santos sensacional é isso aí pessoal legal né porque olha só o bonde turístico elétrico circulando lado a lado com o trólebus